Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias, hoje é dia 8, não é isso? É, é, é dia 8 ou 7 hoje? Dia 7, né? <risos> tá aí, dia 7, que ontem não teve programa, né? Ontem nós tivemos problemas técnicos aqui é, na nossa produção, né? amanhã, amanhã quinta-feira, é, nós temos também alguns ajustes e na sexta tem o Jogo do Brasil. Mas vamos em frente aqui, não é isso? Olha, você pode participar aqui do nosso Jornal da TV RCB Notícias através do WhatsApp, que é o 997 824426, tá bom? Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco nesta quarta-feira, aí, dia 7 de novembro, tá chegando o Natal, né? Finalzão de ano. É, dia 7 de dezembro de 2022 Olha, atenção Brasil, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal Clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo Olha, nós lamentamos aqui a morte né, de uma pessoa que inclusive já foi prefeito Dessa cidade, da cidade de Santa Bárbara do Oeste aos 88 anos, nós informamos o falecimento do seu é, Álvaro Correia, né? Puxa vida, hein? Ei, como é que tá a dona Magali nessa, nesse momento, nessa hora, né? Então, ele faleceu ontem, aos 82 anos, o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Álvaro Alves Correia. Era casado com Magali Maluf Alves Correia, deixa os filhos Gabriele e Rosimari. E Álvaro Júnior. O velório, hoje, né? Hoje. E o sepultamento, é, três e meia da tarde, lá no cemitério Campo da Ressurreição. Álvaro Correia foi professor no SESI e de escolas estaduais aqui da cidade de Santa Bárbara. Vereador em três legislaturas, de 73 a 77, 77 a 82 e 93 a 96. E prefeito de Santa Bárbara de 2001-2001 a 2004. Também foi diretor do Dai na gestão do prefeito Isaías Hermínio Romano. E faleceu ontem uma notícia que pegou, na verdade, pode voltar para mim aqui, o Davi, uma notícia que pegou todo mundo aí, né, de surpresa, é, lamentavelmente, mas a gente é... a gente aqui é, deixa, né, as nossas é, condolências a, a todos os familiares, a amigos, né, é, mais em especial a dona Magali Grande mulher Foi uma das melhores é, Primeira-dama né, Uma das primeiras damas né, Que mais é, que trabalhou firme e forte é, Se dedicou muito Na promoção social Então, nosso sentimento aí, ó, Nossa homenagem Coloca a foto aí do seu Álvaro Nossa homenagem para o seu Álvaro é, Para todos os familiares Aqui é, em Santa Bárbara do Oeste Né? É, vai deixar um legado, né? Pode ter certeza disso. Deixou né? um legado. Olha, o... aquele prédio lá da Unimep, é, Unimep, Universidade Paulista aqui, instalada em Santa Bárbara do Oeste, é onde foi lá o hospital de campanha aqui da cidade, é, foi leiloado, foi rematado, né? 50 milhões de reais. Então, Aquele prédio que compreende ali na SP 306, né? é, com acesso ali para o Glebas Califórnia, ele foi é, leiloado. O campus da Unimep arrematado em 50 milhões, em leilão online, realizado ontem, terça-feira, e o novo dono é a Fundação Hermínio Meto, mantenedora do centro universitário, que hoje oferece em Araras... 23 cursos superiores em campos próprios, com uma área de eh, 205 mil metros quadrados. O imóvel foi relacionado em um plano de recuperação judicial do Grupo Metodista para o pagamento de dívidas. A área construída no espaço é de 18 mil metros quadrados e todo o bem foi avaliado inicialmente em 63 milhões de reais. No local, a compradora pretende expandir suas atividades educacionais e pesquisa. E segundo o leiloeiro Norton Fernandes, a Fundação Hermínio Almeto deve receber o imóvel em um prazo de 10 dias após o procedimento do pagamento. Então, é, em 22 de setembro deste ano, a FHO protocolou uma oferta de 50 milhões parcelados, sendo que uma entrada seria de 12 milhões e mais seis parcelas semestrais de 6 milhões. Como não apareceu outros proponentes, o imóvel foi vendido para o primeiro interessado. né, gente? Então, é, fica aí né, a, é, essa informação para a população de Santa Bárbara do Oeste, o que vai ser agora ali naquele antigo prédio da Unimep. Olha, hoje nós ter... vamos terminar aqui o nosso jornal. Hoje nós vamos dar início à campanha de Natal da Rádio Brasil, do Grupo Brasil de Comunicação, do SB Notícias. E eu quero convidar a população a vir aqui é, em frente à rádio hoje. Nós vamos ter aqui o Passeio Encantado da Brasil FM. É, então, nós vamos ter aqui o, a presença do Papai Noel e o Passeio de jardineira iluminada, minha gente. É, para a gente entrar já no clima desse passeio. Então, às 18h30, vem aqui porque vai ser muito bacana para a gente já começar né, nesse ritmo da espiritualidade do Natal, tá bom? Vamos lá agora para o rádio, vamos lá, vamos seguindo que não pode parar, hein? É isso aí. Vou lá agora para o estúdio da Rádio Brasil. Obrigado a você que acompanhou aqui o Jornal da TV, SB Notícias, tudo de bom, compartilhem aqui o nosso programa, a nossa edição de hoje, compacta, direta e reta. para você, meu povo, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!